Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que são funções mistas em Química Orgânica? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que são e te mostrar como identificá-las. Alguns compostos orgânicos apresentam mais de uma função. E o que isso significa? Que eles precisam conter em sua estrutura dois ou mais grupos funcionais diferentes e com isso somente uma dessas funções será considerada a função principal e somente o seu sufixo, né, o sufixo que a caracteriza irá compor o nome da cadeia principal. As demais funções serão indicadas por prefixo, mas você deve estar se perguntando como que eu vou identificar e como que eu vou nomear essa cadeia? Primeiro a gente tem que escolher a função principal e para isso, nós temos uma ordem de prioridade. Nós vamos ver a tabela agora com essa ordem de prioridade. Na função mista, nós temos uma prioridade crescente, que é de baixo para cima. Então nós temos éter, alito orgânico, nitrocomposto, álcool, amina, cetona, aldeído, nitrila e ácido carboxílico. Cada um com seu grupamento funcional, sufixo e prefixo. Então, o éter é oxi para o menor radical. Aleto orgânico, nome do elemento, flúor, cloro, bromo, iodo. Nitro composto, nitro. Álcool, hidroxi. Amina, amino. Cetona, oxo. Aldeído, oxo ou formil. Mas formil, quando o radical todo for uma ramificação. A nitrila é ciano. E o ácido carboxílico? Quando tiver ácido carboxílico, ele é sempre considerado a função principal. Então, essa aqui é a tabela para a função mista em prioridade crescente, né? De baixo para cima. E quando tiver o ácido carboxílico, ele sempre é considerado a função principal. Agora que sabemos a ordem de prioridade, eu vou fazer um exercício para que você consiga ver como identificar as funções orgânicas e como dar nome a esse composto. Primeiro, a gente tem que saber se tem o que? Ácido carboxílico. Por quê? Porque ele vai ser a função principal. E eu vou começar a numerar a cadeia por ele. Se fosse uma outra função que fosse a principal por ordem de prioridade, a gente ia ver se ela está na extremidade ou começar por a extremidade mais próxima dela. Então aqui temos um ácido carboxílico, então a gente vai começar a numerar por aqui. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Como um o ácido carboxílico é a função principal, então eu já vou colocar aqui, ó. vai ser ácido, como tem cinco carbonos, vai ser pentanoico. Se você quiser saber sobre a nomenclatura das funções orgânicas, tem outros vídeos sobre as funções orgânicas separadas no canal. Você dá uma olhada e confere se a nomenclatura está certinha. Então, agora, no carbono 2, nós temos um OH. Então, um OH é um álcool. No carbono 3, nós temos uma cetona. No 4, a gente tem uma amina. E no 5, é um aldeído. Agora, então, vamos fazer os prefixos de acordo com a tabela de prioridade, né? a ordem de prioridade. Então, o álcool vai ser hidróxido. Acetona vai ser oxo. A amina vai ser amino. E o aldeído vai ser oxo. Bom, agora a gente já tem os prefixos e a cadeia principal. Então, agora a gente vai nomear esse composto. Então, a gente vai fazer a sua nomeação por ordem alfabética. Então, vai ser 4. Amino dois hidróxi vai ser três, cinco, vai ser de oxo que são dois. Como a terminação oico, tem cinco carbonos, pentanoico. Bom, então quando você vê um composto com várias funções orgânicas diferentes, é assim que a gente faz a nomeação dele e a gente agora já sabe que tem uma tabela de prioridade que a gente deve seguir para dar nome a esse composto. Bom...